Entrevista, o astrônomo português Hugo Messias, pesquisador do projeto EHT no Chile, explica o que já se sabe sobre o fenômeno. Nesta quarta, primeira imagem de um buraco negro foi divulgada mundialmente. A primeira imagem já registrada de um buraco negro foi fruto do trabalho de um grupo de mais de 200 cientistas, membros do projeto Event Horizon Telescope EHT. Após a descoberta, divulgada na quarta-feira, 10, e considerada sem precedentes, muita gente se surpreendeu com o fato de que, na imagem, o buraco negro está rodeado de luz. Para entender o fenômeno, o G1 ouviu um dos astrônomos envolvidos no projeto. O português Hugo Messias, que trabalha no Observatório Alma, no deserto do Atacama, no Chile, explicou que, na verdade, o buraco é de fato negro, e a luz que aparece na imagem vem de materiais que orbitam ao seu redor. Mas, se não fosse por isso, a imagem que rodou o mundo nesta quarta sequer teria sido possível de obter. Entenda, a seguir, o que são os buracos negros e tire suas dúvidas sobre eles. O que é um buraco negro? Os buracos negros são uma enorme quantidade de massa concentrada em um espaço muito reduzido. Seu campo gravitacional é tão forte que ele atrai para si tudo o que se aproxima dele, inclusive a luz. Segundo o Messias, se jogarmos uma bola de tênis para cima com uma enorme velocidade, ela sai da órbita da Terra. Essa é a chamada velocidade de escape. O que é velocidade de escape? É uma velocidade tão alta que supera a força da gravidade. No caso dos buracos negros, a velocidade de escape é igual ou maior que a velocidade da luz. Portanto, tudo que chega perto dele não consegue permanecer fora, pois é atraído pela sua força gravitacional. O buraco negro é um corpo muito massivo. A matéria que se aproxima dele entra direto ou circula à sua volta, diz o astrônomo Hugo Messias. A luz que está na sua órbita também entra e não sai mais, por isso o seu centro é escuro, e daí vem o um nome buraco negro. O que é o ponto de não retorno? É o ponto limite de onde já não sai mais nada do buraco negro. Lá dentro deve ter matéria ou, pelo menos, radiação. Mas não sabemos como é o interior de um buraco negro, afirma o pesquisador. O nome técnico desse ponto de não retorno é Horizonte de Ventos. A partir dali subentende-se que as leis da física, ao menos como as conhecemos, não se aplicam mais. Porque vemos luz na foto do buraco negro. O que se vê na imagem é, na verdade, a luz emitida por materiais que circulam ao redor do buraco negro. Essa é a luz captada por telescópios em diferentes partes do mundo. Na prática, seria como usar um enorme telescópio do tamanho da Terra para ver o buraco negro. Mesmo sem ver o buraco negro, cientistas sabem que ele existe por meio dos efeitos ao seu redor. Se esfregarmos as mãos, elas vão aquecer. Da mesma forma, as partículas em fricção ao redor do buraco negro vão criar energia, conta o astrônomo ela vai atingir temperaturas muito altas e emitir luz. No caso do buraco negro da galáxia M87, que está a uma distância de mais de 50 milhões de anos-luz da Terra, a luz que observamos agora foi emitida há milhões de anos atrás. Quando a luz saiu de lá ainda não havia homo sapiens na Terra, nota Messias. Como surgem os buracos negros? Segundo o astrônomo, há duas possibilidades. Uma delas é quando uma estrela muito massiva deixa de emitir luz no final da sua vida. O centro dessa estrela entra em colapso e ocorre a chamada explosão supernova. Isso pode produzir um buraco negro estelar. Quando uma estrela vira um buraco negro, os cientistas podem ter flagrado fenômenos de acordo com a Agência Espacial Norte-Americana, NASA. A maioria dos buracos negros é desse tipo, ou seja, uma espécie de objeto em colapso congelado. Os detalhes de por que isso acontece ainda são um mistério para os cientistas. Imagem capturada em junho de 2018 por telescópios no Havaí mostra uma anomalia na estrela T-Cov, ou AT-2018-Cov, que pode ter dado origem a um novo buraco negro a 200 milhões de anos-luz da Terra. Foto. Os Digital Digitals que survei. Inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho e deixe seu like. Ajude o canal a crescer.